E aí, arrombada! Desce é da arrombada! Ó, oh, já começamos, já passamos cola. Tapapom, tapom, tapom, tapom. Se você ponde, ponde, ponde, godam forlá. Tapapom, tapom, tapom, tapom. Se você ponde, ponde, ponde, godam forlá. É, a cola. Tem que ficar a Mona Lisa depois da cola. Bem travazinha assim, Passou, passou cola, ó. Uh, uh, que pra escola? Uh, ah, ia sempre na É, a gente não tá cola faz tá tá, tá. uma É <risos> Você quer uma cola dessa? Quer. Já o que? Tinha, eu queria isso. Demorei pra resolver pra, pra, pra, né? que ela um não, eu Essa eu ganhei. <101 gazös> Bom dia, estranha. bem vinda à nova Drag Nights, meu amor! Nova, novíssima em Folha! Olha como a coisa uh -huh. gente tá temática hoje, gente. Ai, eu tô, sério, eu tô muito versatona, tô muito versatona. Tô muito lanona. nona. Olha, eu gostei agora do make! Não, não. não tinha gostado, Pedro. Tá como, gostou? Na, no meu clipe de hoje, que vocês vão ver na sequência, eu tinha acabado de me maquiar. Então eu tava assim, recém entrando no personagem. Tava, moada, tava moada. Um pouquinho um Tomei dois drinquinhos. Tomei meus bons drinks. E olha que linda. Ih, eu tô bêbada desde o começo. a marvada pinga que eu me atrapalho. Muito bem. E aí tá todo tô... mundo. Tá entrando gente? Não? É que eu não tô enxergando nada. Bem, são os nossos convidados. Hoje eu tenho mais, não é só eu e a Enza. <risos> só cheia de convidados. Ai, tá cheia. Inclusive uma drag nova. Que talvez eu tenha nome, né? É. Não eu sabemos também. O novo, novo enredo do nome, tá? Então, a senhora comentou sua maquiagem, blá blá blá blá. Ah. Não fala da minha agora, queridinha. Ai, viu. coitada. Vai, tomba. Toma, toma, toma. Hum. Quebra com a beleza, mano. Você hum. pegou muita beleza, mano. Né? É <risos> Feminine que saiu de trás desse óculos. A Anza entrega. Eu entrega a beleza, meu irmão. Obrigada. Não importa. Não me chama pro Não importa o tom do bafô. Eu fui presa. <risos> e de novo, gente, não quis ser igual Fui pro holográfico. Verde de mel. <risos> <pior. risos> Quando eu fico feminina, eu quero ver gemendo, não quero falar. Geminine. Só quero responder gemendo, sim ó. Tudo bem. Uhum. Tá feliz? bem. Tá feliz. Nossa, eu tô muito milionária. Subi. Tá versátil, tá é muito versátil. É versátil, né. Tá versátil, Versátil. <risos> só assim que ela é versátil, é só agora. <risos> Silêncio no set, <risos> porque <causa. risos> a ah. ah. Então. Joga beleza, joga beleza, né? vai, dá beleza. 7 segundos de beleza, dois segundos de beleza. Mostra as garras, cadê a <risos> garra? Calma, tranquei, trancou beleza, <risos> cru Puxa. Vai, beleza. vai. Cadê o telhado? Mostra o telhado. Dá telhado. telhado. Cadê Sim. as garras? Cadê calma, as garras? Bias, você não calma, isso, é. você Vocês têm que ficar quietos, é só fazendo o que eu falo, entendeu? <risos> uh, telhado, joga o telhado. as garra, joga a garra. Vai. Joga beleza nesse povo. Vai, surra de beleza. Joga. Telhado, baixa o telhado. Telhado nela. Garra. Cadê as garras? Dá garra nela. Garra? Perigo, garra? Piano, e o piano? Oh. Ah. E o piano, ah. ó. Piano? Tá lindo esse piano.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 Hã é a sozinho? <risos> Eu tenho hocado sua fita minha de tenías okay. Eu acho, não. E o pior é que tem que olhar pra cá. ó. você fica se olhando sem a Você Tem que olhar pra cabeça. Deixa pegar uma coisa. na hora do carro. Lava na hora do carro. Lava na hora do carro. Lava na do Gente, foi isso que a gente teve para hoje. Mais um Drag Night realizado com muito sucesso. Sim, no outro dia que a gente tá ligado com as é? palhaças bêbadas tá aqui. Bêbada eu expor, eu. Expor, a outra bebê hoje, <risos> né? E é isso, gente. Como todo vídeo, não se esquece. Se inscreve no, no canal. canal. Dá, Oi. clica aí no sininho, aperta pra receber notificação. Favorita, Arará, favorito. Passa pros amigos, a gente quer passar vergonha. Pode passar <risos> mesmo, entendeu? Pode passar pra rir, entendeu? Não esquece do soquinho. Soquinho da Eza! Uh! Dá o soquinho aí que a gente fica super empolgadinho. Se é a primeira vez no canal, dá uma olhada nos outros vídeos. Tem um monte de vídeo, desconexo aí, nada faz sentido, mas adoro, super gostoso. Adoro, Deus. Tá aqui em nossas redes sociais, as pessoais. Vamos dar o um tempo a pessoal. Agora, a profissional. <risos> a versatona hoje foi babado. Eu achei incrível essa É isso, gente. Foi isso. Parabéns pra quem assistiu. A gente vai é embora, que a gente tem que dividir a privada pra vomitar ali. <risos> beijo, beijo. Até o próximo. Ah. <risos>